Eu acho que o papel das mulheres nesse processo de um mundo mais é, equitativo é, de gênero, de um mundo livre de violências baseadas em gênero, é dizer o que a gente quer, é não nos calar mais, é dizer não para qualquer tipo de violência, é nos colocar como pessoas detentoras de direitos. Porque é um direito meu permanecer viva, é um direito meu receber a mesma remuneração que um homem, é um direito meu andar na rua, é um direito meu não morrer. Então o papel das mulheres, acho que hoje, é cada vez mais nos colocarmos dizendo o que nós queremos e fazendo com que a nossa voz unida, junta, seja escutada mais longe. E ela é escutada, e ela vai ser escutada. Porque essa onda de transformação ela já começou. E ela não vai parar. Ninguém vai nos parar. Isso não, não dá mais para a gente viver numa sociedade como essa. Essa não é a sociedade que eu imaginava. Essa não é a sociedade que eu quero viver. Mas as mulheres que hoje lutam comigo, são essas as mulheres que eu quero como minhas companheiras. E os homens que hoje lutam comigo são esses homens que eu quero como meus companheiros. Eu quero que isso vire uma onda de infestação, eu quero que isso vire uma onda de afeto, de uma onda de cuidado, uma onda onde a minha voz, a sua voz, a voz de todos nós, cause o impacto que precisa causar que é termos um mundo livre de violências, não dá mais. E violências baseadas em gênero, porque é isso que está nos matando. E vai nos matar a todos se a gente não transformar agora, se a gente não mudar agora. Esse é o momento, não dá mais. Eu não vou aceitar nenhum retrocesso, você não vai aceitar nenhum retrocesso, você não deveria aceitar nenhum retrocesso. Só que sozinhas a gente não vai fazer isso. A gente andou sozinha até agora. A gente precisa que eles, homens, que vocês, homens, sejam nossos aliados nesse processo. É nisso que eu acredito. É nisso que o ProMundo acredita.